A gente começa agora mais uma edição do Trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho aqui de Mato Grosso. Você confere neste programa. Cobrança de metas. Saiba quais os problemas que ela pode causar quando feito de forma abusiva. A exposição do trabalhador perante seus colegas de trabalho é, gera esse assédio moral. Acidente de trabalho e a reabilitação antes de voltar ao mercado. Nós temos, por exemplo, segurados que fazem cursos técnicos de longa duração, então retorno para o mercado de trabalho numa outra função, meio ambiente de trabalho. Como isso pode impactar na saúde do funcionário? Em conta é o juiz Ney Maranhão, nosso entrevistado. Tudo isso agora no trabalho em revista. Nós começamos o trabalho em revista falando sobre a cobrança abusiva de metas, tema de muitos processos que chegam ao judiciário. Em alguns casos, as ações acabam resultando em indenizações por assédio moral. A categoria dos bancários é uma das mais afetadas pela cobrança excessiva de metas, tanto que em 2014, esses profissionais precisaram inserir uma cláusula na convenção coletiva para coibir a prática, o trabalhador não tinha paz no, no final de semana, nos feriados, era cobrança, e à noite também, quer dizer, não cessava a cobrança. É, tivemos casos de trabalhadores que recebia por, por dia, no, no final de semana, mais de 100 mensagens do banco lá cobrando metas. A cobrança de metas é bem comum, principalmente em empresas privadas. A prática em si não é um problema trabalhista, mas se torna quando é repetida constantemente, criando um cenário exaustivo, de pressão para o trabalhador. É, o empregador visando a quantificação, a melhoria da, da, da produtividade, estabelece metas muitas vezes inatingíveis. E a cobrança dessas metas, a exposição do trabalhador né, perante o grupo, a exposição do trabalhador perante seus colegas de trabalho, é, gera esse assédio moral. Um levantamento do INSS revelou que no Brasil os transtornos mentais são a terceira causa de afastamento do trabalho. O estresse ocupacional tem gerado sofrimentos psíquicos como depressão, transtorno bipolar e síndrome do pânico. Muitas então, vezes começa com insônia, não tem vontade mais de dormir, porque os pensamentos vêm com muita frequência diariamente, né? E começa sintomas de ansiedade. É tremedeiras, na verdade, começa com tremor né, pelo corpo e batimentos cardíacos acelerados. Então esses são os sintomas que dá para a gente identificar, principalmente quando o paciente está passando por algum problema e aí correlacionado com o um trabalho. A reabilitação e a volta ao mercado são desafios de quem sofre acidentes de trabalho. Há leis e serviços que ajudam nesse processo. Veja na reportagem. Pedreiro Mauro exibe no corpo as marcas deixadas pela massa de cimento com a qual ele trabalhou durante anos. A massa normal você faz ela chega à tarde ela não, não presta mais, né? E essa não, ela fica três dias sem endurecer. Que você vai usar nela. Aí de cada vez que você vai usar nela mais forte vai ficando o produto, a química do produto. Se ela cair num cortado seu, já fica queima já, arde. Aí você tem que correr e lavar rapidão. Que ela come, ela, ela corrói a mão da gente, tão forte que ela é. O descaso inicial do empregador fez o problema se agravar, mas no ano passado ele conseguiu uma licença médica e iniciou o tratamento. A médica me deu seis meses, a primeira vez foi dois meses, agora não me deu seis. Uhum. Aí eu fui no médico, no INSS, esses dias ele falou que eu não tenho mais perícia, né? Quem vai resolver é lá em Cuiabá com a reabilitação. Né? A reabilitação a que seu Mauro se refere é um serviço previdenciário prestado pelo INSS. Ela é destinada aos segurados da Previdência Social, os seus dependentes, os aposentados e as pessoas com deficiência. Só nessa gerência do INSS em Cuiabá, atualmente há 1.500 segurados em alguma etapa do processo de reabilitação profissional. Ele envolve desde a perícia médica e a concessão de benefício previdenciário até a reinserção ao mercado de trabalho. Dentro desse processo se inclui a elevação da escolaridade, para atingir um número mínimo de escolaridade conforme a exigência dos cursos, os cursos de capacitação profissional... E a, o encaminhamento para vagas no mercado de trabalho, ou seja, para a empresa que ele tinha, mantinha vínculo, visando a, a adaptação numa nova função, ou para outras empresas quando o segurado não tem vínculo, ou a, a empresa dele de vínculo não aceita ele novamente. As pessoas com deficiência e o trabalhador reabilitado contam com o respaldo da Lei dos Benefícios Previdenciários. No artigo 93, ela estabelece proporções a serem cumpridas por pequenas, médias e grandes empresas. Além disso, uma convenção da ONU foi inclusa como emenda ao artigo 27 da Constituição Brasileira. Entre outros direitos, ela garante ao trabalhador que passou por reabilitação, uma nova colocação no mercado de trabalho, mas muitas vezes os órgãos de fiscalização e mesmo os trabalhadores encontram dificuldades nesse processo. Se eu não posso trabalhar em obra, não sei o que eu vou fazer, né? Eu não tenho estudo, para eu não sei fazer outra coisa, né? Dá uma angústia? Ah, a gente pensa, né? Você deve, você tem compromisso, tem filhos, tem né? casa, né? Fica difícil. A reabilitação profissional é oferecida em 620 agências do INSS em todo o país. São muitos casos com êxito. Que o segurado é... Nós temos, por exemplo, segurados que fazem cursos técnicos de longa duração. Então, retorno para o mercado de trabalho numa outra função, com, com salários melhores. Nós vamos para um breve intervalo. Na volta, veja como a reforma trabalhista impactou o número de processos aqui na Justiça do Trabalho. Este é o pulverizador para agrotóxicos. Desde que chegou na fazenda, não passou um dia sem trabalhar. Mas tanta produtividade exige cuidado extra contra o risco de contaminação. Sem a correta utilização,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 Estamos de volta e as ações na Justiça do Trabalho caíram cerca de 50% após a reforma trabalhista. Essa e outras notícias você vê agora no Giro da Semana. O TRT de Mato Grosso recebeu esta semana o Prêmio Conciliar Legal do Conselho Nacional de Justiça. Na Justiça do Trabalho, o Tribunal foi o que mais conciliou em 2017 em todo o país. No ano, 55% dos processos terminaram em acordos. O prêmio foi entregue também a outros 18 agraciados em diversas categorias. Caiu em mais de 50% o número de ações trabalhistas no país, segundo dados do Tribunal Superior do Trabalho. De um total mensal que costumava passar com facilidade a casa de 200 mil ações, em dezembro o número foi de 84 mil processos recebidos pela Justiça Trabalhista. O número não é nem a metade do volume registrado nos meses de dezembro de 2015 e de 2016. Um dos motivos, segundo especialistas, é o cenário de dúvidas ocasionadas pela reforma trabalhista. Por conta das incertezas, o TST ainda irá decidir a partir de fevereiro se as mudanças devem valer apenas para os novos processos. Após oito anos, a justiça do trabalho em Mato Grosso conseguiu liberar aproximadamente 5 milhões de reais de verbas trabalhistas a ex-empregados do frigorífico Vale do Aporé de Pontes e Lacerda. A empresa se encontra em recuperação judicial desde 2009 e as tentativas de conseguir os valores começaram em 2010, envolvendo uma batalha no Superior Tribunal de Justiça. A Justiça do Trabalho de Mato Grosso discutiu com a Justiça Paulista a competência para definir a venda de um imóvel da empresa. Na decisão, o STJ definiu que a vara do trabalho de Pontes e Lacerda era quem decidiria a destinação dos bens envolvidos no conflito. E não saia daí que no próximo bloco tem uma entrevista com o juiz do trabalho, Ney Maranhão. Ele fala sobre o meio ambiente de trabalho e como isso influencia na saúde do funcionário.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 Bem-vindo de volta ao Trabalho em Revista. Como o meio ambiente do trabalho reflete na vida do trabalhador? Esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Para falar sobre o assunto, a gente recebe o juiz do TRT do Pará e Amapá, Ney Maranhão. Doutor Ney, muito obrigada pela sua presença aqui. Já andei olhando, o senhor está aqui em Mato Grosso participando de um evento com magistrados para falar exatamente do tema que a gente vai falar aqui hoje e que o senhor é um tema inclusive do seu doutorado, o senhor é doutor em direito do trabalho pela USP, tratando de meio ambiente do trabalho. Para quem nunca ouviu falar, isso é o mesmo que, que meio ambiente? Pois é Aline, um prazer estar aqui com você no programa. Uh, o tema do meio ambiente do trabalho é um tema bastante sensível, muito discutido hoje porque infelizmente o Brasil ele é recordista em acidente de trabalho. Então nós temos inúmeras pessoas que são vítimas de acidente e também são vítimas de doenças ocupacionais, né? É, a dor, aquela lesão por esforço repetitivo e o que infelizmente tem sido muito recorrente, o afastamento por distúrbios mentais. Agora, meio ambiente do trabalho é uma dimensão do meio ambiente. Tá? A Constituição expressamente reconhece isso e diz que é, o meio ambiente do trabalho condiciona a saúde das pessoas. Nós sabemos que, muitas vezes, a nossa forma de vida, o estilo de vida, e até às vezes como a gente morre, é diretamente relacionado a que tipo de trabalho nós tivemos ao longo da nossa história. Então, cada vez mais, há um estudo, uma pesquisa importante é, sobre os fatores de risco do meio ambiente do trabalho, porque verdadeiramente ele também é meio ambiente, ou seja, ele condiciona a nossa saúde, condiciona a nossa vida, Condiciona a nossa qualidade de vida. Doutor, o senhor citou ah, os acidentes hum. de trabalho. É, o que fazer para modificar esse ambiente? É, e a gente fala muito aqui no nosso programa: a gente fala muito de EPIs, da, da responsabilidade do trabalhador de fornecer, do, do empregador de fornecer, do trabalhador de usar, mas isso é só uma ponta de iceberg, é isso, doutor? Infelizmente, Aline a legislação, ela acaba não sendo aplicada como deveria. Ah, há um senso comum de que, fornecendo o equipamento de proteção, fornecendo capacete, por exemplo, as botas, as luvas, o protetor auricular, e isso seria suficiente. Quando, na verdade, o equipamento de proteção individual, ele é o último recurso a se utilizar. Então, a legislação, ela procura neutralizar os riscos, não conseguindo, ela procura utilizar elementos que minimizem esses riscos, reduzem a níveis realmente é, ínfimos, né, pequenos, e não sendo possível, atribui-se a obrigação de se entregar, entregar equipamento de proteção. Mas no Brasil inverteu-se a lógica da coisa. Há uma despreocupação em reduzir esses riscos químicos, físicos e biológicos, por exemplo, e imagina-se que a simples concessão dos equipamentos de proteção é, já seria um atendimento do requisito legal é, e realmente não é essa a, a, a ideia não é essa não é esse o espírito da nossa legislação inclusive porque os números estão aí atestando que só a EPI não dá conta né? é Aline, infelizmente o Brasil tem esse índice alarmante ah, nós temos afastamentos é, de pessoas nós temos um exército de pessoas adoentados acidentados mutilados é, em diversas situações de trabalho e o que tem chocado e o que tem é, preocupado bastante os estudiosos hoje é o afastamento por distúrbios mentais, o trabalho muito monótono, situações de violência, de assédio, aquele trabalho que você precisa ter o enfrentamento e combate à violência urbana. então professores, médicos que têm também uma fazem opções difíceis, um trabalho tenso e intenso, é, determinadas atividades, é, nós temos muita gente sem condições de trabalho, sendo tratada com, é, em depressão, estresse pós-traumático, então tem se elevado bastante o nível de afastamento desse tipo de, de situação. E no direito nós estamos preocupados com isso, a sociedade precisa saber que nós estamos pensando, construindo é, os magistrados, os estudiosos, os advogados, é, hoje, a cada dia mais nós estamos tentando ver soluções, caminhos para dar um enfrentamento adequado. Agora isso passa também por, por dimensões que muitas vezes não são só pela lei, né? Passa também por uma questão de cultura. O senhor tem a experiência de viver sala de audiência como juiz do trabalho é, no Pará e também a experiência aí como um, um pensador, um pesquisador, como professor da hum. Universidade Federal é, também do Pará. É, e falou dessa preocupação. O que é possível fazer? O que, que uh, o pensar sobre isso tem apontado? Bom, vários caminhos. Uh, um deles eu acho que é fenomenal, seria estimular uma cultura de participação do trabalhador na gerência desses riscos. Infelizmente, muitas das regras de proteção e segurança, elas vêm de cima para baixo. Elas são criadas por profissionais habilitados, competentes, mas que muitas vezes desconhecem a realidade concreta. Então, é preciso dar voz e vez para que também os trabalhadores, não só através dos sindicatos, mas verdadeiramente aqueles que estão no dia a dia, no cotidiano, são eles que sabem quais os riscos que eles enfrentam. Eles também tenham possibilidade de influenciar a construção das normas de proteção. O senhor citou sindicatos. Hum. Uh, essa voz não está dada... Ao trabalhador, seja pelo sindicato, seja pela CIPA, isso é insuficiente? É insuficiente porque ainda vigora uma perspectiva muito patrimonialista. Isso é uma crítica que é feita a, também, não só, mas também aos sindicatos, a busca por adicionais, por exemplo. Então, em vez de se buscar a redução dos riscos do trabalho, eliminando-se alguns adicionais de insalubridade e tal. A, a tônica sindical acaba abraçando, muitas vezes, não todas os sindicatos, mas muitos deles, uma tônica que nós chamamos de patrimonialista, em que a preocupação acaba sendo aumentar a renda mensal no final, mas isso, infelizmente, ao custo da saúde dos trabalhadores. É, então, uma das nossas preocupações é tentar reverter essa dimensão um pouco cultural que acaba sendo um elemento importante nesse nosso, nesse nosso debate. E no caso, quando chega a Justiça do Trabalho, quando bate as portas nas salas de audiência, aí já é pior ainda, né, doutor? Porque não é nem a questão do adicional que está se tratando, mas já de indenização por conta do, do, do, do acidente já ocorrido. Infelizmente, quando nós tomamos conta da situação, ou quando o problema chega até o magistrado, já aconteceu, o dano já ocorreu, o prejuízo já se perpetrou. Então, a ideia de prevenção é muito cara, é muito, ela é muito importante nesse tipo de debate, entendeu? Infelizmente, a nossa reforma trabalhista, é, é oportuno mencionar, porque pelo momento político que vivemos, vai também nesse particular nos trazer um regramento extremamente ruim, porque vai fazer com que a, a, a, o valor das indenizações seja aferido, seja medido, com base no salário da pessoa. Então, alguém que perdeu um braço, alguém que perdeu uma perna, que sofreu um golpe profundo no rosto, uma mulher que vai ter uma, um problema de estética, ah, infelizmente, a legislação que se propõe, ela vai dizer que a indenização dela vai ser medida com base no salário dela. E nós sabemos que esse tipo de reparação, nós chegamos já para fazer a reparação, já, já aconteceu o problema. E se na hora de reparar nós não tivermos essa liberdade, para tutelar valores que não são patrimoniais, a imagem, a honra, a dignidade, são bens imateriais. E medir esses bens imateriais com base em dinheiro, quanto se ganha, me parece um equívoco muito grande. Então vai mal a reforma trabalhista nesse particular que você me pergunta. Ela faz com que as pessoas tenham valor pelo preço do salário que elas recebem. E falando em alteração recente na legislação nossa, doutor, é a questão da, da lei de terceirizados, né, que ah, impacta na questão de acidente de trabalho. Aline, infelizmente, o percentual de acidentados é, é diretamente relacionado à terceirização. A terceirização acaba sendo um instrumento de precarização do trabalho, também no que diz respeito ao meio ambiente do trabalho. Então, não é só uma questão de reduzir custo, acaba reduzindo o custo que colocam em risco a saúde e a vida das pessoas. ampla Amplo número, de um percentual enorme de trabalhadores que sofrem acidente, que estão doentes, eles são pessoas que estão vinculadas à, à terceirização, são trabalhadores terceirizados. É, então essa é uma realidade que infelizmente não, não está sendo enfrentada quando se discute também a terceirização. O simples fato de poder terceirizar mas que as estatísticas, os fatos demonstram que isso tem sido extremamente ruim também para a qualidade do meio ambiente de trabalho dos trabalhadores. Doutor Ney Maranhão, o senhor professor, como a gente falou aqui já, o professor de Direito da Universidade Federal do Pará, juiz, e fez seu doutorado nessa área de ambiente de trabalho, já nos esclareceu aqui amplamente sobre a questão, e Queria destacar uma outra coisa, o senhor também é conhecido nacionalmente por ter sido um dos primeiros magistrados, e aí é uma, uma, uma peculiaridade que a gente queria destacar aqui. O senhor foi, teve repercussão nacional, uma, uma decisão do senhor envolvendo lá atrás, quando o WhatsApp ainda não era né, essa febre que é, o senhor foi um dos primeiros a intimar um réu, inclusive que vivia no exterior via WhatsApp. Queria que o senhor contasse rapidinho essa história para nós. Foi bem peculiar, Aline. Assim uma medida excepcional, né? Porque não se pode utilizar o WhatsApp de forma geral para intimação judicial, né? Mas era uma situação muito peculiar, um trabalhador doente que vinha do Suriname. Havia uma na época uma uma investigação, inclusive do Ministério Público Federal, da Justiça Federal sobre tráfico humano internacional, e nós tínhamos dificuldade de citar essa pessoa lá no Suriname. Dificuldades mil. O empregador, O né, empregador. E aí surgiu essa ideia em audiência com a procuradora do trabalho, nós conseguimos o um número de celular, uh, conseguimos ter segurança que aquele celular era da pessoa, né? E eu emiti, uh, cientifiquei da sentença, mandei os cálculos pelo WhatsApp, a pessoa quando visualizou ficou aqueles dois tiques azuis, o oficial certificou uh, a respeito disso. E, para nossa alegria, poucos dias depois, a pessoa entrou em contato, respondeu, dando, portanto, validade aquele instrumento de citação pelo WhatsApp. Deu uma repercussão na época, mas hoje o WhatsApp está sendo utilizado muito bem, com inteligência, é uma ferramenta que precisa ser usada também no judiciário. E o senhor falou uma ferramenta aí de olho, ainda na saúde do trabalhador, nessa questão do meio ambiente de trabalho. É, nós temos o exemplo do Sim Vida que é um aplicativo do nosso tribunal, da 8 Região, em que qualquer pessoa, qualquer cidadão, é, na rua, um transeunte, observa uma situação de risco do meio ambiente de trabalho, ele observa uma pessoa no andaime sem segurança, por exemplo, fazendo uma reforma, ele faz um registro fotográfico disso no seu celular, encaminha esse registro para o nosso tribunal, e aí a gente faz o processamento para comunicar às autoridades competentes. As ferramentas tecnológicas empoderando o cidadão, para nos ajudar nesse combate ao meio ambiente de trabalho equilibrado. Obrigada, doutor Ney Maranhão, mais uma vez. E assim a gente termina o nosso programa desta semana, mas você pode revê-la a qualquer momento. Está na página do TRT na internet, no link vídeos. E também no YouTube, o endereço está aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook, Twitter, o Instagram do Tribunal e ficar bem informado sobre a justiça do trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.